Minha pele estava horrível e eu já estava sem esperança. Eu já tinha ido em vários dermatologistas que só me passavam cremes manipulados e nada resolvia o meu melasma. Eu trabalhava com ela e também sofria com manchas escuras. Eu tinha nas bochechas, no buço e na testa. Eu via a pele dela cada dia melhor. Ela estava ficando mais jovem e eu com a minha pele maltratada. Quando eu perguntei, ela me disse que estava usando um creme anti-melasma, o um Melanfri. Testei e agora eu não tenho mais nenhuma mancha.